Vai, vai, vai, depois, vai, depois. Vai. Não tem problema, a minha derrota clara fica preta. Eu quero que ela gema. <risos> que é que ela gema? Mas calma, sua mente tá presa no mal. Gema Clara e gema, mas hoje vai perder de novo. Junta a Clara e a gêmea, PC e Baba Ovo. <risos>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 Ah, ah, uma ah, é, tá? eu bem, do, bem bem, eu te carreguei cá é esse flow, ah. você vem é rimar, só que essa banda sabe que você errou Derek, teve uma que a gente foi de dupla, então toma essa semele. E eu tive que no terceiro, não pode vencer, então juntos a ele Se fazer com a galera é tão fraca, que ela me lembra um crocodilo Por esse motivo eu te adesilo, saco de pancada e o saco de vacilo Que no nunca consegue fazer nada e por isso De vacilo, que ele é da 1kg, eu não entendi, o meu camarada. Você vai perder sua cola e vai botar no choro. Ela cabe em um olho e pesa uma tonelada. Você oh! oh! vai se fuder e mais que não é mana. Semana passada que é isso, primeira são os meabete. Mas que vocês perdem pra estrela da semana. E oh! você é foda, bota o verso, porque é que manda o meu O dia é de trap, manda esse moleque. Você pode dizer, dane o que você vai fazer agora? É, o que que eu vou fazer é agora? Eu vou fazer o flow, mano, que Mano, como que você é o MC do ano, tem quatro meses que você faz flow. 2021 e 2022 eu fui o Gold, o MC do ano eu já sou Tá ligado, por isso que agora você é meu ouvinte 2021, 2022, 2023, Derek é o MC do ano seguinte eu é o MC do ano seguinte, 2021, 2022, 2023 Não importa meu mano, você sabe que eu faço a minha rima com certeza Mandando com 6 a 3. você fala mano que você é o Gold, eu não entendi da leste, você pode ser o Gold, que é o bode Porque vai perder pau, ele se quer quebra da peste Não, nada a ver, no final das contas ele vai se fuder Porque a tua não é pronta, ela é pronta Do meu lado do teu JP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 Só vem! Não! Acabou, rapaz! Não perdi a postura! Mesmo sem ser o teu de... boa!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 Mas é de outro jeito, mas tá aqui toda semana Cê não tá porque você sonha Já aldeia não te chama Sempre que vem passa vergonha Mentira, isso não é verdade Ela às vezes passa vergonha, mas quase sempre ela passa de fase Eu sou o Loro José, tu falou sequela O Ana Maria a minha dupla tua aqui tem panela Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamo lá, vamos lá Vem, faço freestyle, isso é fato. Você tá perdendo no verso, porque no verso eu te mato. Pode ver que nessa batalha eu acabo. Você parece Anitta, quando falsa mano, na letra, ela mostra. Tá aqui, freestyleiro. É vice a raia da putaria. É pipoquinha, vocês são pipoqueiros. Porra, essa foi maneira no um sapatinho. Segunda é vez na por favor.